Muito ob obrigado por essa oportunidade, né? Oh, de mostrar o, aos telespectadores, aos amigos e, e, e, ao, e aos despeitados também que eu estou vivo, né? <risos> em pleno vigor físico é. e artístico. João Dino, canta pra gente, João Dino? Vamos embora. Eu, olha, começar com o Zonato, eu acho que no Ceará do Véias se bem né? Muito bom, muito bom. E essa poesia é muito bonita, viu? ela diz assim, olha. Eu catalogo, mas paixões eu não mantenho Eu mesmo me interrogo, quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessa Desperta o interesse, mas depois não se interessa Coração, que karma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que karma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração tecido com músculo de borracha E que quer ficar perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistério Brincou com tanta gente que ninguém o leva a sério Coração, que karma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que karma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração tem hora que prefere estar sozinho, depois chorando imploram esmola de carinho. De tanta crueldade que meu coração apronta virou propriedade que ninguém quer tomar conta. Coração, que karma você tem, envolve todo mundo e não se envolve com ninguém. Coração, que karma você tem, envolve todo mundo e não se envolve com ninguém. Até breve ou talvez Não tem quem conte as vidas que meu coração já fez Meu coração turista, bandoleiro e vagabundo Promete amor à vista e dá calota em todo mundo Coração, que karma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que karma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Valeu, Foi João Dino. Valeu. Obrigado, João Dino, aqui no programa Seara Adverso.